Senhor, completa em mim a Tua obra, Senhor. Jesus, mesmo que eu não entendo exatamente aquilo que o Senhor está fazendo, mas porque confio que Tu és o Deus que me inseriu no processo, eu acredito naquilo que eu vou viver. Deus, mesmo que os meus olhos não enxerguem, mesmo que parece não haver esperança sobre aquilo que o Senhor prometeu, eu creio que Tu és o Deus que faz obras extraordinárias. Jesus, parece tão distante, mas eu sei que é o Senhor que está cuidando de tudo.